Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu. Lua, eu sou o Caio Nobre eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanius da substituição aqui. Exatamente, rapaz, Alanius Replacement, porque nós temos que falar aqui de substituições de Street Fighter 6, rapaz, sim. Começamos aí com Kimberly, né, que a gente já comentou aqui algumas vezes nos vídeos do canal, que ela está sendo meio que a substituta do Guy, por assim dizer, já que ela é uma discípula do personagem, então ela está trazendo muitos golpes do Bushin Ryu aí. Só que nós achamos que não vai parar por aí... E nós temos algumas coisas para poder mostrar para vocês aqui... Principalmente dos personagens que foram vazados...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 de ingressos para vocês, então colem nas nossas lives que acontecem entre 7 e 7 e meia da noite para não perder, e também o nosso Censo Meia Lua, que gostaríamos muito que vocês respondessem lá, dando seu feedback sobre o nosso trabalho principalmente, para que a gente possa melhorar ainda mais. Todos os links aqui embaixo no comentário fixado para vocês. Então vamos lá Alanis. deixa eu trocar minha tela para a gente começar a discorrer um pouquinho sobre isso daqui, tivemos na TGS 2022 a revelação do roster principal, né, que vai ter no lançamento do Street Fighter 6, que é justamente essa imagem que tá aparecendo para vocês o Blanca tá meio escondidinho atrás da minha câmera mas dá para poder <risos> ver um pedacinho dele aqui e esses são outros personagens que até então não foram revelados pra gente, alguns aqui nós já vimos do que eles são capazes em seus gameplays e tudo mas temos muitos ainda até o lançamento que eles possam revelar para nós, e aí tivemos aquela parada da Kimberly, né, a personagem aí que veio com os golpes do Guy e meio que fez uma substituição do personagem, por assim dizer A gente acha que vai ser mais complicado eles trazerem ele de volta E eu acho, nós achamos aqui, né, Lanius? Que não vai parar uhum. por aí, cara E aí, ó, vamos aqui só alterar a nossa tela Pra gente poder ver novamente os personagens que haviam vazado Com seus respectivos nomes e tudo mais Temos aqui a nossa querida Kimberly E aí, manos, vamos começar aqui primeiro com a mais óbvia, eu acho Até mesmo pra outras pessoas da comunidade Que é a nossa querida Lily Que é essa personagem que tá aqui embaixo Inclusive tem ela aqui um pouco maiorzinha Aqui atrás da câmera do Alanis ó, mostrando pra vocês Vocês devem ter reparado que se a gente for olhar A bandeira da personagem, ela é mexicana E que outro personagem mexicano Nós temos no Street Fighter Nosso querido t Hawk. E a gente viu, né Alanis, nos vídeos Que eles revelaram pra gente aí na TGS Inclusive que mostra o roster Por completo e tudo Que ela começa a fazer um ataque característico Do t Hawk, que ele salta e desce tipo num dive kick, só que ele vai com a cara em cima do oponente, né? <risos> e ali ele tá fazendo esse mesmo ataque do T-Hulk. Então, é bem provável, né, Alanios? Que ela seja uma substituta do personagem no Street Fighter VI, mano. O que você acha? Eu acredito que tem tudo a ver. A pose que ela tá fazendo ali é a mesma, né? Dele descendo igual uma flecha, assim, com a cara no maluco ali. Pra cobrir aí, né? Pra substituir, no caso, que ele... Ele tinha um grande alcance, porque ele era alto, batia forte, né? Com os braços enormes. E aí eles colocaram essas armas nela, né? Que é a arma que o pai da Pocahontas usa no final do filme. E colocaram aí pra ela... Pra substituir a força da pancada do, do T-Hawk. E dar um alcance decente, né? Eu acho que tem tudo a ver com ele. E parece sim uma obra de substituição, sabe? Pois é, meus amigos. Então devem se enrolar outras substituições. Até porque o Street Fighter VI ele vai ser um jogo que, em termos de história, é o último. Entendeu? Então eles avançaram bastante. A gente viu que personagens aqui estão mais velhos, como Ryu, Ken e tudo mais. É meio que natural, vamos dizer assim, alguns personagens conhecidos terem discípulos já, depois de tanto tempo que se passou entre os jogos. Mas não para por aí, cara. Além da Lily. Nós temos aqui uma outra personagem que nós temos que comentar, inclusive nós pegamos algumas informações bem pertinentes lá do Rufflemonger, que é um canal lá de fora que fala de jogos de luta, que é bem legal inclusive, da nossa querida Aki. Vamos começar com essa personagem aqui. E aí algumas coisas que ele comenta lá, Alanios, eu achei bem interessantes. Por quê? Ela me parece ser, eu concordo com ele nesse sentido, uma substituição pro Feng. Que é o personagem que apareceu no Street Fighter V. Por alguns pequenos motivos. A gente pode ver aqui nessas garronas dela. Inclusive, essa mãozona dela parece muito com a mãozona do Feng numa foto que ele tem do Street Fighter V, né? A gente pode ver alguns feixes de energia roxa. Parecidos ali com o que o Feng utiliza nos venenos que ele tem. O nome dela também tem a separação por pontos. Assim como o Feng tem. E ele também levanta uma ideia, Alanios. Que no Street Fighter 5 da história que é explorada do Feng ali, parece que ele pega pra si uma discípula. E como? O Street Fighter 6 se passa muito tempo depois, né? A gente vê os personagens mais velhos e tudo mais. Não é difícil de se pensar que com essas informações que ele passou pra gente lá, ela seja realmente a discípula do Feng e entre aqui meio que substituindo ele no Street Fighter 6, entendeu? O que, que você acha? É, eu, eu concordo com isso. acho que é bem pertinente. Só que eu vou apimentar a coisa aqui, né? Trazendo uma teoria que vai ser hateada. <risos> que é a possibilidade dela também substitui o Vega, tá? Não só o Feng, É prova que ela tem as mecânicas chatas do Feng, mas como ela é esguia e elegante, ela tem tudo pra ser um personagem cerelepe igual o Vega, que fica pulando nas paredes e tal. Sim. Então você pega ali um Vega que usa veneno igual o Feng e aí você tem a Aki. Essa é uma ideia que eu tenho também. A gente não tem nenhum dos quatro mestres aí, e eu vou destruir ainda mais o sonho de vocês até o final do vídeo, mas <risos> a ideia é que a Aki... Ela tem tudo pra mim pra ser um, um feng, mas ela também tem características ótimas pra, pra substituir o gameplay do Vega. Pois é, mano. Alanis o Destruidor de Sonhos aqui, meus amigos. Só vocês fazerem o seguinte, vocês escutam a teoria do Alanis, mas fica comigo, que eu sou o cara bonzinho da parada, entendeu? <risos> Tomara que ela não substitua o Vega. Não quero que isso aconteça, porque eu quero o nosso querido Vega lindão, bonito, lá com a flor na boca, parecendo Street Fighter 6 na R-Engine. Saca? Eu, tam <risos> eu, eu também, mano. Ele é um dos meus favoritos, cara. Joga jogo ele até hoje. Mas, enfim... Vamos lá, então, meus amigos. A gente tem mais algumas coisas. Poder comentar pra vocês aqui sobre alguns personagens Outra muito interessante Que o Rufflemonger também comentou E eu achei bem legal que ele trouxe pra gente É a da nossa querida Mimi Que é Manon, né? A gente viu lá na revelação Que eles fizeram, então assim Tem Mimi aqui, Manon lá nos personagens Que eles mostraram dos nomes pra gente Quando eles confirmaram o roster, ele comenta que ela tem muito a cara de ser o Abel do Street Fighter 4 porque as vestimentas parecem ela é uma personagem que possivelmente vai ter um estilo mais de grappler que nem o Abel era as cores da roupa dela meio que são o inverso das roupas dele e um outro detalhe que ele trouxe que eu não sabia né, no vídeo dele lá que ele comenta É que nos concepts iniciais do Abel no Street Fighter 4 Era pra ele ser uma mulher e não um homem E eles trocaram isso depois Pode ser que agora com Street Fighter 6 avançando bem na história Eles de fato façam essa substituição Pegando essa ideia original dos concepts ali Trazendo meio que um Abel feminino, vamos dizer, né Lanis? É, eu acho que tem tudo a ver, né? Eles colocarem aí uh, o gameplay do Abel e da Laura, né? Mas destruindo mais um sonho aqui <risos> É, eu também acho que ela possa também ser uma substituição para o gameplay do Sagat. E por que que eu tô falando isso? Primeiro porque a roupa dela, né, inclusive com a proteção do pé, é ótima para você dar chute. E segundo porque um esporte nativo da França é o Savate, que é uma espécie de boxe que tem um grande foco em chute que lembra um pouco o Muay Thai. Então se ela for uma lutadora de Savate, ela pode muito bem substituir o Sagat da mesma forma que o Dudley substitui o Balrog no Street Fighter 3, aquele né, boxeador um pouco mais ágil, mais leve e tal, e ela pode ir um pouco pra cima disso, então pode ser que ela tenha ali esses elementos do Abel, mas também a, as bicas do Sagat ali, os Tiger Knee da vida, manja? É assim, eu acho um pouco complicado eles mixarem tantos personagens em um só, mas não dá pra gente poder descartar essas ideias também, porém, essa parada do Sagat eu já penso um pouco diferente, trazendo pra outra personagem que a gente tem que comentar, que é a Marisa. Que a gente tá vendo aqui agora, tá aparecendo aí na tela pra vocês também, e ela é uma das confirmadas aqui no roster inicial, vocês podem ver ela aqui no fundo, ó, a Manon tá aqui no cantinho, né, como vocês podem ver, a Marisa aqui no fundão. De mulher pra mulher. É verdade, mulher pra mulher Marisa, de né, é verdade. Mulher. E a gente pode ver, cara, que ela mixa elementos de personagens que nós conhecemos também do Street Fighter, por exemplo, a, as luvas aqui parecem muito as luvas que o Dudley usa, e ele é um boxeador. No entanto, ela tem aqui as tornozeleiras também, típicas de um lutador de Muay Thai, que podem fazer uma referência ao Sagat. E pelo porte físico dela aqui, ela poderia muito bem incorporar esses dois personagens, ser um pouco de boxe ali tailandês, com o um box tradicional uhum. que a gente conhece. Então, assim, a personagem Marissa, eu acho que ela tem referências de Balrog, Dudley, até mesmo Sagat, Alan. O que você acha? É, eu, eu acho que, que tem tudo a ver também. Eu acho que ela é um puta de um Balrog. Você olha pra ela, né, a roupa dela, ainda mais ela sendo italiana, ela é, acho que foi moldada em cima de um centurião. E aí, assim, eu acho que ela vai ser isso, sabe? Esse personagem bruto que vai pra cima e tal. E pela força dela, eu acho que pode ter elementos de luta greco-romana. Deve, um, um, deve ser um, um Balrog... Que agarra, sabe? É o que eu vejo aí nela. Mas, enfim, ela é um personagem alto igual o Sagat e tem os braços do Balrog, tá? Sim, pra colocar os dois nela fácil, sabe? Não estamos dizendo, pessoal, que isso vai acontecer, tá? A gente só tá levantando aqui algumas teorias, algumas especulações com base no que a gente viu acontecendo com a Kimberly, saca? Ainda mais que. Eles estão trazendo uma nova geração de personagens aí E a Kimberly, ela já foi o ponto inicial dessas substituições, vamos dizer Porque ela é um gay feminino, né? A gente viu isso Ela é discípula do personagem e tudo Tá muito da hora o gameplay dela Inclusive, se vocês pegarem da nova build que eles liberaram aí Tem gameplays aqui no canal também Convido a vocês a assistirem Vou deixar no comentário fixado, inclusive, alguns vídeos de gameplays dela de alto nível Vocês vão ver, mano, que tá muito foda o gameplay dela E tá muito gay. Então, a gente acredita que não para por aí a Lily deve ser um t hawk da vida mesmo. Ela é a mais provável de todos esses que a gente comentou, tá? Por conta até mesmo daquele videozinho que a gente viu, né, Lannis? De revelação dos 18 personagens. A gente vê ela fazendo o ataque característico do T-Hulk. A gente colocou aí de inserção no vídeo pra vocês verem também. Pra relembrarem. E aí, a gente tem a Aki com essas ideias que nós passamos. A Manon, a Marista também. A gente poderia até comentar rapidamente sobre o Ed, né, Alanis? Porque ele faz uso do Psycho Power também, como o Bison faz. Mas, mas... Eu acho que ele não seria um substituto, por assim dizer, do Bison até porque, no Street Fighter V, nós temos os dois personagens. Eu acho que eles não precisam substituir o Bison pelo Ed, mas foi uma ideia que eu vi o pessoal é. comentando meu por alto na comunidade também, e eu quero meu Bisonzão aqui, mano. Por favor, Capcom. Ah, eu também. E a gente sabe, na lore do Bison, ele tá procurando um corpo há um tempo, né? O Ryu foi o primeiro, acho que depois a Juri era pra ser um também, o Seth, acho que não lembro se era pra ser também, mas o Ed, a gente vê ele usando, né, aquele estilão dele lá de box lá, o Psycho power e tal, então, talvez eles seja ali o recipiente né pro espírito do Bison ali eu acho que seria legal a ideia mas eu não, não queria chamar o Bison de Ed <risos> é, pois é né mano então, Quero que ele venha a Ed mesmo Mais aprimorado ali, com coisas legais E o Bison lá apareça Por algum motivo aí de algum lugar sabe Como um DLC que não tem nada a ver com a história Por exemplo, ia ser ótimo Exatamente meus amigos, então assim pessoal É isso que a gente tinha poder comentar pra vocês aqui Em termos desses personagens e possíveis substituições Que ainda podem acontecer E agora a gente quer saber de você aí Querido inscrito, o que vocês pensam a respeito disso Vocês concordam com a gente Que novas substituições, por assim dizer Podem acontecer Assim como rolou com a Kimberly Saca? Não quer dizer, pessoal Só dando um... Só ressaltando, tá? Que esses personagens Que eles vão incorporar golpes Não irão aparecer definitivamente De forma alguma Em DLCs Claro que eles podem Trazê-los de volta, entendeu? Mas Nesse estado inicial do Street Fighter É um caso, sim Interessante da gente pensar e também discutir um pouco, debater, obviamente, com, de forma construtiva, sem nenhum tipo de hate, pelo amor de Deus. Então deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. A gente vai adorar ver de cada um de vocês. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo aí. Vamos!